O CEUE, Centro de Estudantes Universitários de Engenharia, organizou em parceria com o um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da URGS, o pega Leve, uma palestra abordando um tema bastante sensível na universidade, a saúde mental. Durante o evento, foram apresentados dados e as informações coletadas junto aos estudantes da Escola de Engenharia, por meio de um questionário intitulado, Por uma Engenharia Mais Saudável. Os extensionistas do pega Leve, Daniel Arenas e Franco Orteia, apresentaram para o público o significado de cada item da pesquisa, o questionário recebeu mais de um mil respondentes, somando respostas da graduação e da pós-graduação, algo que revelou a importância e a atualidade desse tema na universidade. Atualiza. O E, na verdade, nós somos compostos por estudantes, né? Então a gente vive diariamente. É com os nossos alunos, com professores, num ambiente acadêmico que a gente acha que talvez não seja tão saudável e que não auxilia tanto os alunos a enfrentar certas dificuldades que são da rotina, comuns a todos. Então, nós como estudantes temos ali a noção realmente prática da coisa e a gente viu que uma hora tinha que ser feito alguma coisa em relação aos alunos, talvez auxiliar eles em questões uh, de fraquezas, inseguranças... Autoestima, enfim, de alguma forma promover algum suporte para eles e, e deixar com que esse essa experiência na universidade, que dura aí durante, sei 5 ou 6, 7 anos, dependendo do aluno, seja realmente saudável, que faça bem para ele, que ele se sinta bem na universidade e feliz aqui e aproveitando essa essa fase da vida dele que é extremamente importante. Então, a gente promoveu em abril desse ano né, uma pesquisa. É, Para justamente entender qual é a situação dos alunos. O que, que causa, talvez, alguns problemas, condições psicológicas deles. E, e a partir daí, entendendo a situação, entendendo uh, o que, que leva eles a, talvez, não ter bom rendimento na universidade, uh, ter problemas emocionais, dificuldade de socialização. Entendendo isso, a gente acha que a partir daí a gente pode, de alguma forma, realmente uh, atuar, né, promover algumas práticas. Então... Sim, a gente tem mapeado, a gente tem números, porcentagens, a, gente, a escola de engenharia, a gente tem fez até inclusive uma reunião com a escola de engenharia, eles estão cientes e a gente acredita que também juntos a gente pode realmente uh, partir aí dessas informações e realmente mudar uh, a realidade do, do ambiente acadêmico, e da engenharia e dos professores e dos A expectativa eu acho que é muito boa, é, ainda que na história da universidade não tenha sido Promovido nenhum tipo de iniciativa desse cunho né, em relação à saúde mental dos alunos. A gente acredita que, através do diálogo é, com a própria Escola de Engenharia ou mesmo a URGS, indo atrás de refer boas referências que envolvam esse assunto, uh, inclusive universidades federais que já ocorrem, né, acho que a partir desse diálogo, dessa dessa pesquisa, enfim, a gente pode chegar em projetos, inclusive de extensão, talvez. Ou, enfim, coisas que, que a gente possa praticar no dia a dia dos alunos, momentos de lazer, uh, práticas de esportes, enfim, e, e realmente fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas deixá-las melhores melhor em questão da saúde mental delas. A gente uh, também compreende bastante que a nossa engenharia, já que ela tem aí em torno de 5 mil alunos ativos, ela é feita de diversos perfis de, de pessoas, não só alunos, como pessoas, seres humanos. Com as suas diferentes cargas emocionais, com as diferentes uh, experiências de vida, uh, relações interpessoais, enfim, é uma... É uma gama de pessoas, de estilos de pessoas, enfim. E a gente acha que promovendo diferentes formas uh, de atividades, a gente pode atingir cada uma delas. E, e a gente convida muito uh, as pessoas a, de alguma forma, alimentarem esperanças delas, não desacreditarem na universidade, não acharem que as coisas não vão mudar, muito pelo contrário. É Vendo que os colegas delas, assim como a gente, né, do CEUE, uh, de alguma forma aí, juntando esforços para mudar a realidade, uh, acreditem que pode sim mudar e que eles podem ser atingidos por essa mudança e, e melhorar junto com ela. Então a gente, é isso, assim, a gente quer atingir todos de formas diferentes, que todo mundo fique bem aqui dentro.